Como perder gordura da barriga em uma única noite? Todos nós temos gordura na barriga, mesmo quem tem barriga bem lisinha. Isso é normal, mas muita gordura depositada nessa região pode afetar sua saúde mais do que outros tipos de gordura. O excesso de peso nem sempre significa doença. Existem muitos exemplos de pessoas com sobrepeso que têm uma excelente saúde. Pelo contrário, há a mesma quantidade de exemplos de pessoas magras que enfrentam problemas metabólicos. Isso acontece porque a gordura logo abaixo da pele não causa tantos problemas de saúde. Causa apenas descontentamento do ponto de vista estético, não é? Na verdade, o monstro é a gordura na cavidade abdominal, também conhecida como gordura visceral. Não só traz problemas de saúde, mas também é das mais difíceis de se livrar. Assim, a gordura do abdômen é muito mais do que apenas uma gordura irritante que faz sua roupa ficar apertada. Pode ser que você se pergunte como ela pode trazer problemas de saúde. Aqui está a resposta. Existe um pouco de gordura logo abaixo da pele, enquanto outras estão alojadas profundamente ao redor de seus órgãos: fígado, coração, pulmões. Este tipo de gordura é chamado de gordura visceral, e isso é realmente ruim, mesmo para pessoas magras. Bem, não se decepcione tão rápido. Nós ainda precisamos de alguma gordura visceral. Adivine por quê? porque ela atua como almofadas em torno de seus órgãos mas novamente você deve saber a medida porque em demasia pode causar hipertensão doenças cardíacas e até mesmo alguns tipos de câncer como saber se você tem muita gordura no abdômen existe uma maneira direta basta medir a sua cintura com uma fita métrica você já fez isso assim você pode verificar a sua circunferência lembre-se que você deve fazer isso em pé e não sentado ok Será mais fácil e mais preciso se você começar e terminar exatamente no seu umbigo. Se você é uma mulher e sua circunferência abdominal é inferior a 88 cm, relaxe, está tudo bem. No entanto, se for mais do que isso, você definitivamente deve pensar em fazer essa dieta, o segredo que vamos revelar logo logo. E se você é homem e o tamanho de sua circunferência abdominal for menor que 102 cm, é muito bom mais do que isso você deve se preocupar e a dieta seria uma boa saída além disso existem dois tipos de formas do corpo a forma de pera quando os quadris e as coxas são maiores do que a cintura e o formato de maçã quando sua cintura é mais larga do que os quadris e as coxas na verdade uma forma de pera é considerada mais segura do que a forma de maçã Por quê? a maçã mostra que você tem muita gordura no abdômen o que significa que você tem muita gordura visceral em seu corpo. Então, se as suas medidas mostraram que você tem gordura extra em torno da sua cintura, mesmo que você não seja obeso ou pesado, você deve considerar algumas maneiras de se desfazer dela. Parece uma tarefa árdua, hein? Não desista tão rápido! Você ficará surpreso quando souber que essa tarefa pode ser realizada em um dia neste vídeo vamos mostrar uma maneira extraordinariamente eficaz e rápida de perder a gordura da barriga e não só isso você já experimentou uma dieta antes provavelmente sim portanto você sabe como isso pode ser cansativo essa dieta não só irá fazer sua barriga encolher mas também irá ajudá lo a perder o peso e queimar essas calorias desagradáveis além disso você obterá um corpo purificado como resultado intrigado a dieta consiste em smoothies sucos e chás uma coisa surpreendente para os amantes do chá tudo funciona como uma bebida de desintoxicação que limpa o seu corpo muito rapidamente Lhe dará um impulso extra de energia e o mais importante é que você saberá a forma de obter uma barriga de tanquinho e poderá usá-la sempre que for necessário então você está pronto para ouvir a dieta mais incrível de todos os tempos veja como fazer você deve começar logo pela manhã 8 horas, beba um copo de água morna com um pouco de suco de limão. Bom começo! Depois de umas 2 horas, tome outro copo de água morna com suco de maçã ou laranja. Você acha isso interessante? Então, ao meio-dia, tome uma xícara de chá verde. Não é ruim! Depois de mais uma hora, você deve beber um copo de água fria com suco de cenoura. Às 15 horas, tome uma xícara de seu chá favorito. Até aqui você está gostando? Às 17 horas, ingira um copo do seu suco favorito. Essa pode ser a parte favorita da dieta. Depois de mais duas horas, tome mais uma xícara de chá verde. Às 21 horas, tome um copo de água com suco de toranja. Estamos quase lá! Finalmente, depois de mais de uma hora, às 22 horas, você deve terminar a dieta do mesmo jeito que começou, com um copo de água morna com suco de limão. O importante é não adicionar ingredientes artificiais às suas bebidas. Provavelmente é difícil de acreditar, mas sua barriga ficará plana em apenas 24 horas. E o seu corpo também vai se livrar de todas as toxinas. E então, o que você está esperando? Vamos começar amanhã!